Fala galera mais nosso canal, de hoje tá acontecendo muitas coisas estranhas no meio Minecraft Eu sei que não é culpa de você da tá, Minecraft, então eu não vou te culpar, fica é tranquilo Eu gosto de você Minecraft Ok, mas tá acontecendo algo estranho aqui Vocês, tipo tem um monstro aqui gente me avise se Ai. me avise se vocês verem alguma coisa tá eu vou deixar esconder esse secreto só pra uso e formar assim então vou passar meu celular pra lá tá? gente se você vê algo estranho me conta nos próximos vídeos tá porque de novo, você vai ficar muito desconfortável muito desconfortável essa história no mercado vídeos, você gosto de comprar mundos eu nunca vi isso mas isso é uma coisa. Isso é coisa normal, mas. Mas. Mas. Não sei o que tá acontecendo no meu Minecraft. Nunca, nunca me perguntou isso. Na né? minha vida. E não achei. Isso, isso. Então isso não é normal não, gente. certo, tô com medo. Me vista se deu alguma coisa. Porque coisas estranhas começaram a acontecer. Desde quando eu comecei a gravar a série, ou, ou não sei. Pois eu só sei que. Eu vou. Eu vou ver, chegar nesse estado. Tomara que não deve ser identidade ruim, né? Eu nem imagino que seja, porque nem quero. Enquanto o pessoal. Eu vou colocar aqui na fase pra só. Isso. Gente, só um minutinho. Eu vou estar mirando aqui para a janela e se vocês verem alguma coisa estranha me, a, me, a, me avisem, tá? Oh, <laughs> Thank you.